Esse vídeo nós vamos falar sobre a internet dos pensamentos, sobre a patente da tecnologia de indução de pensamentos e também sobre a besta. Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Se for novo por aqui, já faça inscrição, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos lá então. Bom, vamos ver primeiro a patente da indução de pensamentos ou manipulação do sistema nervoso e depois a gente vem para cá para ver a internet dos pensamentos. Eu vou estar tá deixando o link dessa patente aqui tá para você estar tá acessando e estar tá lendo ela toda na íntegra. É bem grande, tem vários pontos, mas eu vou estar tá lendo aqui os pontos principais, tá? Aí diz assim, ó, manipulação do sistema nervoso por campos eletromagnéticos de monitores. Olha só, resumo. Efeitos fisiológicos foram observados em um sujeito humano em resposta à estimulação da pele com campos eletromagnéticos fracos que são pulsados com certas frequências próximas a 0,5 Hz ou 2,4 Hz como para excitar uma ressonância sensorial. Então, é o que eles estão falando aqui que eles observaram que eles poderiam fazer uma excitação sensorial usando frequências, tá? Frequências baixas. Aí você tem aqui esse esse desenho aqui que mostra mais ou menos como que funciona, tá? Da tela do aparelho, a frequência é emitida, a frequência é absorvida pela pessoa, pela pela pela cabeça, né? Isso, esse estímulo pode ser feito é, em várias partes do corpo, tá? Mas a parte principal a cabeça mas mesmo ele sendo feito em outras partes distante da cabeça ainda assim ele pode ter efeito isso é, é explicado aqui detalhadamente nessa patente vamos ver aqui alguns pontos dessa patente tá olha só descrição antecedentes da invenção a invenção refere-se à estimulação do sistema nervoso humano por um campo eletromagnético aplicado externamente ao corpo um efeito neurológico de campos elétricos externos foi mencionado, isso não é, não é coisa nova, olha só, isso foi mencionado em 1958, tá? em uma discussão sobre o agrupamento de ondas cerebrais por meio de interações não lineares. O campo elétrico foi organizado para fornecer uma condução elétrica direta do cérebro Aí ele vai dizer que esse dispositivo de relaxamento usa movimento, luz e som, bem como um campo elétrico alternado aplicado principalmente na cabeça. Aí diz assim: ó, nestes três métodos de estimulação elétrica, o campo elétrico externo é aplicado predominantemente à cabeça, de modo que as correntes elétricas são induzidas no cérebro da maneira física governada pela eletrodinâmica tais correntes podem ser evitadas em grande parte aplicando o campo não na cabeça mas em áreas da pele distantes da cabeça certos receptores cutâneos podem então ser estimulados e forneceriam uma entrada de sinal no cérebro ao longo das vias naturais dos nervos aferentes descobriu-se que de fato efeitos fisiológicos podem ser induzidos dessa maneira por campos elétricos muito fracos se forem pulsados com uma frequência próxima a meio Hertz os efeitos observados inclui pitose das pálpebras relaxamento sonolência sensação de pressão em um ponto central na borda inferior da sobrancelha. Ali vai dizer que também que você começa a, a ver padrões de roxo escuro e amarelo quando você fecha os olhos. Ali diz aqui uma sensação de tensão no estômago, fezes soltas repentinas e excitação sexual dependendo da frequência precisa usada e da área da pele na qual o campo é aplicado. Então, olha só, eles são capazes até de estimular sexualmente as pessoas. Então, não é apenas a indução de pensamentos, reações e ações, mas a indução de sentimentos também e sensações, como é o caso da estimulação sexual. Não é apenas pelo que você está vendo ou ouvindo, mas através da frequência que está sendo recebida por você e você tem aqui olha só verificou-se que a ressonância pode ser excitada não apenas por campos elétricos pulsados aplicados externamente como discutido por pulsos de calor fracos aplicados à pele conforme discutido por pulsos acústicos subliminares conforme discutido uma vez que a ressonância é excitada através de vias sensoriais é chamada de ressonância sensorial olha só. Além da ressonância perto de meio Hz, uma ressonância sensorial foi encontrada perto de 2,4 Hz. Este último é caracterizado pela desaceleração de certos processos corticais conforme discutido nas patentes. Aí que tem os números aqui das patentes. Ó, tá? Todas as, as, as citações aqui tem os números aqui tá? das patentes.